Olá, aluno. Bem-vindo à disciplina de redes de computadores do terceiro período do curso técnico em informática. Meu nome é Daniel Goldner Júnior e eu sou professor especialista dessa disciplina. Sou graduado em tecnologia de redes de computadores pelo IFES Campus Colatina e estou me especializando em informática e na educação pelo IFES Campus Serra. Sou professor no IFES Campus Colatina e leciono as disciplinas de introdução a redes de computadores, fundamentos de hardware, montagem e manutenção de computadores, implementação de redes locais e projetos de rede. Tenho experiência em montagem e manutenção de computadores e redes de computadores, atuando durante oito anos em várias empresas de Colatina. Nessa disciplina, você conhecerá os fundamentos essenciais das redes de computadores, que serão importantes para o seu desenvolvimento no estudo desse assunto. Vamos estudar desde os tipos e topologias de rede, passando pelo modelo de referência OSI, chegando até os meios físicos de transmissão. Ao longo da disciplina, você terá uma nova visão da rede mundial de computadores, a internet. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os principais conceitos históricos que são importantes para o bom desenvolvimento, tanto acadêmico quanto profissional. Para um bom aprendizado, é muito importante que cada etapa seja entregue no prazo. Portanto, fique atento à agenda da semana. Lá estão listados todas as atividades e os prazos. Não deixe nada para a última hora, evitando assim o um acúmulo de atividades. Mesmo que você já conheça ou utilize as redes de computadores no seu dia a dia, essa disciplina é muito importante para o seu crescimento profissional. Por isso estude, dedique-se, pois o reconhecimento é uma simples consequência do seu esforço. Sucesso na sua caminhada e um forte abraço!